Felinhos, together, hein? Não era o vídeo que eu queria fazer em relação à dica, eu tava com outra ideia. Mas aí, vamos fazer sobre o que aconteceu. E choveu, cabo ele encolheu, quero ouvir, limpa a moto. Dica de pilotagem no asfalto Calabresa mussarela. Mas antes, se você tem um computador dando aquela travada, sabe? HFW Informática vai resolver pra você, o contato tá aqui embaixo. Vai lá, felinho. E... Se você quer fazer um consórcio luxo, moto, que você tá pensando, Multicons, consórcio, vai fazer isso para você. Tem o telefone 0800, tem o contato também, tem o site tudo, moto, carro, imóvel, fala com eles. Eu tenho certeza que vai dar luxo isso aí, beleza? Multicons. Bom, se você tá querendo viajar e tá com a grana curta, que eu tô ligado, você queria mandar aquele Veneza, Itália, barquinho, no lago, relaxa, eu tenho a Veneza brasileira para você. É a primeira dica já turística do canal. Pega ela aí. Oh, é 10. Tá tudo mó caro, né? Sim. E aí você não tá indo viajar. E eu tô ligado que você quer fazer aquela média com a sua patroa e você quer ir pra Itália, beleza. Andar de barco. Com aquele cheiro horrível. Eu tô ligado. Eu vou te apresentar um lugar. Veneza brasileira, irmão. Ó, é, já vai sentindo as casas, ó. Todo dia que é, aumenta um milímetro a água. Só de sujeira lá embaixo. Puta, o mosquito veio no meu olho. Avei a viseira, desgraçado. Puta, esse caminhão vai atrapalhar a ponte, velho. Eu queria mostrar o. Uh, a pegada da ponche, deixa eu fazer aqui o caminhão. Meu... Valeu, irmão. Não se atrapalha. Olha aqui, ó, time. Aqui é pra você fazer uma fotinha, ó. Veneza, ó. Veneza brasileira, ó. Top! Você vem com a tua mulher aí, vem tirar um ar gostoso. Puxa, puxa o yoga aqui, ó. Faz uma respiração da hora aqui. Puxa bem forte o ar e trava um pouco. Você vai curtir. Depois você me agradece aí. Olha eles aí, já tá começando a ficar preparado pra amanhã. Amanhã tem pira a festival, hein? Outra coisa, quando a gente se encontrar na estrada, não foge. Para pra trocar uma ideia, vamos se comentar e tal. Tinha três pessoas novas lá, né? Estragaram toda a pista e não falaram comigo. Então, pô, isso que aconteceu é uma coisa chata, por exemplo. <risos> Deixa eu só comentar os dois brother ali, não, rapidinho. Diguei aqui rapidão. Pô, mano, cada vez vem mais gente aí com a gente. Isso é mó legal, velho. Tô gravando, já tá? Já tá? Falar, falar com o pessoal ali que chegou também Mais dois brother que vieram pra andar Gente fina E é muito legal isso, velho Porque a gente Consegue aumentando o grupo E aí no final vamos ver se a gente consegue chegar Em 326 motos aqui Pra dar um up, né? Pra ficar mais da hora Pra andar, ficar mais tranquilo e fazer uns vídeos da hora Como vocês podem ver aqui, ó, três brother novo, Quatro com o bagre Que tá vindo, desculpa, um HB20 É... Bacana. Então. Ô, oh, bom ver vocês aí, hein, velho? Bom pra caraco. Seu nome é? Eronildes? Oh, e. E você é, ô? Oh? Caraca, vou embora mesmo, velho? Porra! Oh, puta merda, viu? Beleza, então. Caraca. Oh, e aí, os caras, mó trairagem, velho? Você não falou que era meu fã? Ô, oh, chega aí, mano. Para com essa loucura aí, velho. Vamos trocar uma ideia. Ô, oh, vocês falaram que vocês eram o meu fã, velho. Porra, oh, aí vocês ficam com essas palhaçadas aí. Aí vai todo mundo embora. Beleza, então. Hã? Ô, oh, chega aí, mano. Qual é o meu nome? Putz! Olha aí, ó. a 07 mano. E aí, Luizão? Como é que você tá, irmão? é sua moto? Você deixou onde? É, cagou bem hein Luiz, Mas um pouquinho você fudia bastante, não calma aí Luiz, pera aí, corra, caraco, sacanagem mesmo hein, sacanagem mesmo, vocês não eram assim, eu sempre paro pra cumprimentar, trocar uma ideia, e aí agora quando eu venho até vocês, vocês fazem uma dessa, vocês querem ficar vindo aí, beleza, olha o que vocês fizeram com a pista, Beleza, então, galera, felizmente aí eu já fui um cara mais querido pela galera aqui. Isso aí, galera, pela galera aqui, mas parece que não mais. Agora sim, filha, voltando ao vídeo, o que acontece? Tava a previsão lixo, em alguns lugares a umidade mais, a umidade menos e tal. E aí, igual quando acontece na pista, você só sabe estando lá. Essa que é a real, porque na pista você tem a direção de prova, né, no autódromo, e aí o cara fala, ó, oh, pista molhada, pista seca, sei lá. Na rua não tem como você saber. Eu tava com vontade de de moto, a 10 tava um bom tempo parada aí. Falei, vou fazer o um rolezinho, pensar numa ideia de vídeo e tal, vamos aí. Quando eu cheguei lá, que é essa hora que eu fiz o turismo e tal, começou a chover. E deu aquela dor no coração, porque eu tinha levado esse aqui, né? Então eu estrei no Pan americano depois falei, vou fazer a estreia na rua e tal que o macacão é sensacional, o Apex, se você não viu, entra aqui no canal da Most Print TV e assiste. Esse aqui é o topo do topo. Você tem o Quantum 2 aqui, que é o luxuoso, e esse aqui veio em cima desse, apesar de não ser o mesmo modelo, mas é o mais atualizado, é, é, é o Top Mind, o Quantum 2 também é Top Mind, fica tranquilo, mas esse aqui, é, trabalharam diferente a, a, a parte do couro aqui, enfim, assiste o review. E aí, putz, branco, velho. Depois de 10 anos eu peguei o um macacão branco de novo. Isso aqui suja só de olhar. Mas eu queria mandar uma acendida aí, fazer aquele pai de santo. E a hora que começou a chover, eu falei, meu, é E a moto, eu encostei, esperei a chuva passar. Só que a gente não quer, né? Então eu falei, meu, vou esperar dar uma, uma, dar uma cercada no asfalto. A hora que eu ver o carro passando, se não deu aquela marcada molhada no pneu, é nóis. Tava olhando aqui, vi que tava mais ou menos legal. Falei, acho que dá para fazer um Gary, vamos fazer um sobe e desce e tal, para sentir o drama. E agora eu quero mostrar para você que o pirulito Ray, ele é bem-vindo em algumas situações. Então, você vai assistir aí essa pegada Ray. está mais gelada do que molhada. pêndulo, onde você fica mais ereto, certo? Nós estamos falando de uma condução num piso que você não sabe como é que está. Em algum momento ele está molhado, em algum momento ele está seco, está gelado. Às vezes você vai num lugar que, se tivesse soleira, aquela parte fica mais escura, então você não sabe. Estou falando de homens, eu sei. Mas se você vai andar num lugar que você não conhece, por exemplo, você não sabe se aquilo já era assim mesmo seco. Então eu tô dando uma dica geral aí para onde você for andar, quer queira que aconteça ou tá num percurso do molho de uma viagem, vai ficar meio a meio, você vai andar mais ereto. Por quê? Pra deixar mais área de contato do pneu no asfalto. No meu caso, com o Zero na traseira RR, K3 e o Supercross na dianteira, é, mas eu, o Metzeler e o Super K3, eu já falei que o SP e K3 é a mesma coisa e o K3 é mais luxo que o SP, na minha opinião, eu gosto mais, tá? mas os dois são excelentes. O é, quando você pega K1, S1, K2, S2... Ah, mas eles são mais duros. Filho, eu já falei que é a questão do suco ali, que ele dobra um pouquinho menos. Então, fica tranquilo. Você tá lá na condição de estrada, e o que, que você faz? Abre mais a perna, trabalha com a moto mais em pé, sente a pista, vê o que ela te passa, acelera doce, sai doce, inclina doce, num, numa dança. Ele é uma coisa mais telegrafada, mais tranquila pra entender. E tem horas que você vai é, ver que às vezes a pista tá mais gelada do que molhada, que foi uma coisa que eu percebi lá. Eu passava num certo ponto, óbvio que eu não fiquei passando totalmente, eu fugia de onde tava mais molhado. Mas tem hora que você dá uma cruzada na frente. E quando tá bem molhado, a moto dá uma, uma sensação estranha. Mas quando não tá, ela mantém. O que dá é o frio na barriga aqui dentro. Você... mas não acontece nada aqui você, a vista te enganou e aí nesse ponto que você tem que trabalhar então fiz lá mais ereto, pirulito racing nessa hora ele é bem vindo, trabalha bem o pêndulo a bem a perna, mas não precisa trazer muito o tronco, porque se você traz mais o tronco você força mais o contra-exterço e quando você vai com o pêndulo com o tronco você empurra e dá pra frente, trabalhando o contra-exterço você inclina mais a moto então menos, mais em pé mais bonecão aqui de posto e trabalhando, e é isso Ficou nessa pegada aí mesmo. Já começou a ficar mais escuro. Eu falei, cara, não vale a pena arriscar. Fui pra casa, peguei aquele banho também de garoinha até em casa. E aí me dei por convencido que eu tinha que limpar tudo. Então eu comecei limpando o macacão, já deixei ele no jeito. E fui pra moto. Pega esse aí. Então, como, como você pode ver, a sujeira aqui na, na carena. O motor não sujou muito não. Mas eu vou dar um talento. A Frentosa também deu... Aquele Vancis Aqui ó zoado. Então tá, vamos aí. Você pode ver. Bom, a corrente é aquela regina luxo, né irmão? Luxuosa. Essa corrente aqui, velho, na, na, nas zx 6 eu fiquei com a corrente resina há três anos. Só pra você ter uma ideia, né? dignifica. Tá? Eu mudei o passo, eu fiz 520. Vocês lembram, né? E agora eu vou dar um grau aqui, limpar porque, cara, molou pedrinha pra caraca aqui. Então vamos dar um talent. Beleza, tudo no luxo. Voltou a ser dourada a corrente, hein? Voltou a ser dourada. A roda ficou bem travada, ó. A roda tá travadíssima, ó. ó. Depois de três horinhas, tá pronta. Rapidinho, né, filho? Mas ecologicamente, hein? Ó. No luxo. No luxo. Motor no brinco. Limpo. Escapamento lindo. Ó a cor da roda, mano. Ó a cor da roda. Isso é louco. Ó, limpei. Simplesmente hein? Olha aí ó. Ó. Tudo zerado E a relação ficou zero Limpei a balança Olha a cor da corrente Você tá ligado né filho Corrente Regina ZRP Coroa PBR Pinhão PBR Mutec Beleza? Estamos falando de coisa gringa Luxo é isso, filhos, então a outra dica é, pegou chuva, não deixa acabar com a intimidade da motocicleta. Limpa a relação, é o mais importante. Você está com preguiça de limpar a moto inteira? Beleza, eu entendo, mas a relação é importante. Passa lá, tira a craca, porque vira um, uma pedra, de desmiriu realmente, e aí você vai acabar com a intimidade da motocicleta. E você não pode fazer isso, vocês têm uma relação bacana. Beleza? Então a dica é, choveu antes do cabelo encolher, você vai lá e limpa a sua relação da moto. Que aí você vai estar tá luxinho total. Eu ainda não passei. ao tá C4 que eu gosto. E vou deixar de hoje para amanhã. Amanhã eu dou um talento nela. E já era. Beleza, filhinhos? Tio Guedes, espero que tenham gostado desse vídeo. É nóis. Deixa um like, se inscreve se não é inscrito. E aguardo o próximo. Ai! Comenta aqui embaixo também alguma coisa. Ajuda a relevância acontecer.